Bom, bom dia a todos, eu sou Maurício Mopoca Oi, nós estamos aqui na prainha aqui no Rio E nós vamos fazer um teste aqui com as Ver se nós achamos alguma alguma coisa perdida é, Nós estamos com ouro na câmera Então a gente vai ver se Se consegue alguma coisa, ver se alguém perdeu algum anel, algum brinco Alguma correntinha de prata, alguma coisa então, a nosso amigo Edson aqui, que vai gravar, e pedir o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like, que o like é muito importante aí para nós, para os vídeos poderem subir, e o pessoal fazer os comentários. E também o pessoal que tiver interesse nessas variônicas, tanto nessa telescópica como na fixa o contato está embaixo do vídeo. E... Assim que nós tiver 5 mil inscritos, nós vamos ter um sorteio: um diamante, umas de e mais umas outras pedras para esse rodo. E vamos ao vídeo. Nosso amigo Edson aqui vai gravar. Bom, aqui nós estamos com o ouro na câmera. É nós vamos fazer uma, uma pesquisa aqui ver se tem alguma coisa nessa praia perdida vamos acertar aqui agora então é com o ouro na câmera se não tiver nada elas não vão acusar nada então a nós vamos verificar as beiradas aqui ver para onde que é que elas vão levar nós aqui o pessoal aqui por exemplo dia de feriado de sábado e domingo aqui fica cheio de gente aqui nós não tem beira de mar mas tem a beira de rio então ela está apontando para trás Vamos aqui devagarzinho aqui porque de repente elas podem achar alguma coisa. aqui máquina foi beirado. É, mas ela está apontando reto lá para o meio do rio. Acabei de fazer um vídeo agora mesmo, um vídeo anterior, e explicando como é que usa corretamente as varetas. Mas eu vou dar mais um lembrete até agora nesse vídeo. Mantenha as mãos 20 centímetros longe uma da outra, os braços em L e as varetas niveladas. Esse é o modo correto de usar elas. Fora disso, qualquer modo que você usar é errado. Não importa que essa pessoa é gorda ou magra. Mantenha os 20 centímetros, as varetas em nível, e os braços em ele. Fez isso, está usando ela corretamente. Então é, ela está plantando para frente, nós vamos virar para cá para ver se ela vai mudar a direção. Mas a, a direção dela, está jogando mesmo para frente mesmo. Então vamos voltando para frente. Vou devagar aqui para dar, dar tempo nosso amigo Edson aqui focar. e hoje também nós vamos fazer um vídeo curto porque quando você está com ouro na câmera vamos dar uma, uma focada aqui embaixo aqui ó embaixo tem uma tampinha então eu vou passar aqui a câmera focar que é o seguinte eu estou com ouro na câmera então não vai acontecer nada em cima dessa tampinha Vai passar direto em cima dela, não vai pegar nada nela, por quê? Porque ela não vai pegar ferro, essas coisas, menina. Então a, o ouro elimina, o ouro topazo elimina tudo isso aí. Outra coisa, as varetas agora que, nós ficamos, que estamos aí comercializando, elas aí não está indo mais com rubim. Agora elas vão com topazo. Então vamos continuar aqui no vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal dar o like se só estivesse vendo o vídeo aí gente dá o like aí para mim é muito importante o like para que nós possa continuar fazendo mais alguns vídeos então ela está levando uma direção que parece que ela já está começando a virar estava apontando na reta, mas ela já está virando para o lado do rio. Então se não tiver nada de ouro aqui nesses meio aqui, ela não vai pegar nada. Mas ela, ela já está virando para o lado do linho. Será que ela está pegando a canoa lá? Não, as peças marcando para trás de onde nós estávamos eu acho que ela está marcando para trás do lugar nós passamos do lugar bom dia, bom dia. vamos voltar aqui pegou um a caminhonete pegou ah? a caminhonete elas estão virando, apontando já para dentro do rio. Então vamos... Será que tem alguma coisa nessa areia aqui? Não sei. É. Mas está marcando reto para dentro do rio. Não, Bom, vou ter que entrar dentro do rio. Assim. Uhum. Vou baixar as várias aqui um pouco. Eu vou subir essa carta aqui. Ela vai entrar um pouquinho para dentro. aí. Então vamos ver que ela vai levar mesmo para dentro do rio. Ela então, está levando para o rio. Mano. Elas estão virando de morte. Está mandando que você volte mandando eu voltar cruzou tem alguma coisa nesse meio aqui então vamos passar para frente já, já abriu vamos virar aqui de volta Tá no nome do que tem alguma coisa aqui Agora coloca bem, nós vamos baixar vai pegar o rumo mais ou menos Isto you né? Know? Mm -hmm. Ah, ele mais porque ele não pode de água pra cima dela das... fazinha pegar água, né? Tem Tá, tá, tá. Ah, tô lá na família, tá. É mais um ou Tá achando é, tá. Será que é o outro oi outro é de mosquito? Hum Hã? Ah? pode ser é, Tem que ver se saiu, né? Ah? Tem que ver se saiu daí, né? É, ó Bota gente, o que estão usando? É pegar É lá que está aqui, vamos ter que usar de novo ó. Rosinha uhum. e né? o buraco está é chegando aqui está é cruzando mesmo está é cruzando sem do... dó mais para frente mais para frente É, tá! Tá difícil, hein? Rapaz! Tá pra caramba. O que eu vendo vai ter que jogar Saiu. Tá aí no meio, ó. É. Saiu, deu sinal de sair. Tá no meio, hein? Deu sinal de sair. Qual é a vareta pra ver agora? Saiu daí mesmo. Né? aí ó Ué. ele tá aqui oh, tá agora tá aqui nesse meio saber onde que tá né que saiu saiu Agora saiu daí Chegou pra trás vamos ver. Agora não tem nada aí mais Tá mandando sair pro outro lado agora Sai daí, vamos ver onde que ele tá mandando você para pro outro lado Cortou cinquenta minutos. dezessete 17, é. Tá aqui, ó. Depois, aí, 17. Mm -hmm. Horas, tá, vendo? tá aí dentro do rio mesmo Se mexeu, parece que desceu mais pra baixo ainda. Ah? Se mexeu, parece que desceu mais pra baixo. Tá descendo. Uhum. Não ficou fácil, não, hein? melhor tá aqui, né? Mas ela aqui, ó. Tá é. grande. Vai mexendo, só que ela vai. É, vai colocar alguma coisa. É alguma fiatinha. E agora mexendo, vai descendo. Chegou a vinte e um já Hã? Chegou a vinte e um Ah, ela vai ser a cavadeira Tá fundo. Tá tá Não tá Tá fundo o negócio. tá bem fundo. Você, aliança? Você já testou a aliança? Tem uma aliança de ouro aqui. Não, mas ele tá com um ouro na câmera. Hã? É? Já tá com um ouro na câmera. Tá? Tá. Tá foda. Tá fundo mesmo. Tá fundo, fundo. Tá fundo mesmo. Tá fundo mesmo. fundo mesmo é que tá fundo mesmo vem pra frente vamos ver vem, vem pra frente ele mandando pra cá agora também é coisa grande, do jeito. Não vai conseguir tirar com com elas. Ou é um veinho né, né Pode ser um veio também. Bom, nós vamos ter que encerrar esse vídeo. E assim que eu conseguir tirar, eu faço outro vídeo mostrando o que o que nós tirou. Uma boa, um bom dia a todos. Que Deus abençoe aqui. Tem um passar aqui no do rio o é Maurício Mococa, eu estou fazendo esse vídeo aqui Porque nós cavamos aqui Procurou, procurou eu e... eu Vai. Vai. Aqui nós estávamos cavando E não achamos a... o que nós estávamos procurando e... e agora Nós vamos usar as varioni. E nós vamos conseguir achar elas agora as meninas vai sair no fim e agora nós vamos usar as para procurar de novo nosso amigo él vai fazer a gravação sumiu novo é, vai sumir nada. Então agora as varionicas já está caçando vou ficar de lado pra cá. A Varioonde já está apontando o lado dela Então nós vamos ver para onde já está mevando Aqui a Varioonde cruzou embaixo Uma aliança, cara Achou minha aliança Achei a aliança perdida aliança aqui nós cavamos todo um buraco aqui atrás e não vai cavar lá a areia que jogou pra cá vem pra cá nossa o buraco aí que nós cavamos aqui ó. Vemos quase um poço aqui ó por causa dessa nós cavamos todos os buracos posto aqui, aqui estava identificando entendeu nós mais uma vez, prova que as wi funciona. funcionam. E esse vai ser um vídeo curto, o qual nós vamos colocar junto com o outro vídeo, porque o outro vídeo ficou longo não deu tempo nós achar. E agora é que nós encontramos ela. está no dedo, essa aqui é que nós encontramos tem um nome gravado nela que depois a gente vai ver que o nome está gravado aqui então mostrar ela bem aí que o pessoal ver se está pegando a câmera está pegando bem tá esse é o achado de hoje caso as varionicas. e o pessoal que tiver interesse nas variônica entra em contato tá embaixo aí do vídeo E tem um outro negócio na água. Um Laca. amarelinho eu já pensei que era alguma coisa também. Laca. É um lacrinho amarelo também pega como ouro. Acho que é esse que está dando problema. Pega as meninas brincando. Né? E as criancinhas brincando na água. Aqui é onde o pessoal fica. Já uma filmada rápida pra cima aí, ó Pra mostrar pro pessoal aí, que o pessoal fica aqui na safra é E nós pessoal. vamos encerrar esse vídeo Quantos minutos você três minutos E Bom. nós pediu o pessoal para se inscrever no canal, deixar seu like O like é importante, que o pessoal deixa Gente, vê o... Tão vendo o vídeo, dá o like aí, pra o canal poder crescer para que a gente possa estar tá fazendo outros vídeos às vezes a gente tem aí 200 visualizações e o cara esquece de dar o like. Dá o like aí, por favor, ajuda nós. E mais, muito obrigado a todos. E uma boa tarde, Maurício Malfoca e o nosso amigo Edson ali.